Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe, Senhor, tu vais lavar-me pés? Jesus respondeu, O que estou a fazer não podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Depois de deslavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs de novo à mesa. Então disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais -me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que assim como eu fiz, vós façais também. Como costumam ser as refeições lá na sua casa, quando juntam os amigos, a família? Com certeza é um ambiente de festa, de partilha, todos riem, sentem-se felizes, comem da mesma comida. É realmente um ambiente de grande festa. Jesus também quis viver essa mesma festa com seus discípulos, com certeza, Jesus viveu esse mesmo clima de partilha e de comunhão que você vive aí na sua casa. Jesus quis viver esse mesmo ambiente com seus discípulos: sentar-se à mesa, partilhar a vida, partilhar o alimento, tornar-se família. Jesus estava consciente de que o projeto de Deus precisava realizar-se, mas não como todos esperavam. Um Messias grandioso, poderoso. Mas assumiu a forma da simplicidade e realizou um gesto inesperado. Começou a lavar os pés dos seus discípulos. Há umas curiosidades interessantes aí. Jesus tira o manto. E tirar o manto significa despojar-se da dignidade do Senhor. Coloca o avental, ferramenta de trabalho do servo, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Imagina a expressão de cuidado, de ternura com que Jesus lava os pés de cada um. O cuidado, o amor que Jesus coloca nesse gesto. Pedro não entende muito bem como é que Jesus, que sei que é Senhor, vai lavar os pés. Isso é trabalho de servo isso é trabalho daqueles que não, que não são judeus, das mulheres, das crianças. Mas Jesus realiza esse gesto e ainda diz mais a Pedro, ainda vai mais além, se eu não realizar esse gesto, o projeto de Deus não se realiza. Jesus quer mostrar que o projeto de Deus é a realização da simplicidade, da harmonia, do serviço. Jesus quer mostrar que Deus é o servidor da humanidade. Deus se abaixa e lava os nossos pés, cuida de cada um de nós. Imagine você sentado nessa mesa, Jesus lavando seus pés, cuidando com ternura e carinho. Claro que Pedro não foi capaz de entender esse gesto, mas deixou que Jesus lavasse seus pés. Uma coisa que é curiosa, o evangelista não diz quem foi o primeiro a ser lavado os pés. Isso quer dizer que na mesa de Jesus, na, na comunidade, não tem preferências, não tem o primeiro, não tem o último. Todos são iguais. Todos recebem o mesmo carinho e o mesmo amor. Jesus vai mais longe. Se vocês realizarem esse gesto, vocês serão felizes. Se vocês forem capazes de servir, vocês serão felizes. Então essa leitura nos convida a lavar os pés uns dos outros, quer dizer, colocarmos-nos ao serviço uns dos outros. Esse é o grande desafio que Jesus nos faz. E aí, vamos ficar parados ainda? Vamos aceitar esse desafio?